Jovens são levados a uma casa de brinquedos com bonecos maníacos estranhos que dançam e tocam música sem parar. A boneca sinistra causa um alvoroço em templo satânico. O menino ocultista viu sua mãe se transformar em um monstro bem diante de seus olhos. Mas antes, já vai deixando seu like e se curte assuntos do paranormal, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Fantasmas receberam um chamado via e-mail da jovem Becca, cuja irmã mais nova, Kylie, desapareceu. No quarto da irmã, ela encontrou uma fita que pode ter a ver com o desaparecimento dela. It Acredita que sua irmã foi enganada e foi até o Playhouse. Além de Kylie, outras pessoas também desapareceram na região. E lá foram eles ao Playhouse. E finalmente eles chegaram a essa casa misteriosa. Dude, o que é esse lugar? O que? esse lugar Há brinquedos por todos os lados. Parece um ambiente para atrair crianças. você sabe que não Durante uma discussão, o boneco bizarro apareceu atrás do sofá. O que esse cara está fazendo? Bem-vindo ao P.E.G.E. Os pais, então, você está aqui. Os pais? Não, estamos aqui. Ao ser questionado aonde estaria Kaylee, o boneco os convidou para ir a um outro cômodo. Não agora. Você acha que você poderia nos mostrar onde está Kaylee? Hum... Eu te cara? ele pode estar neste quarto. Bom, parece que eles foram enganados. Isso Assim ele bloqueou a saída. Algo me diz que eles são as duas vítimas do Playhouse e ficaram presos ali para sempre. convite. Hey everyone, it's me, Peedee, coming to you live every day. We have lots of fun games. Peedee's famous is ball pit and monsters. But remember, Peedee's puns. O boneco. Isso está descontrolado. Isso não é nada bom. Foi salvo pelo gongo. Casas, se Sem sombras de dúvidas, eles não são normais. tipo de malucos maníacos tocariam dessa forma e por que nunca param? Dude, eu as outras Às três da madrugada, a festa parou. este foi ao banheiro e olha só quem estava lá para lhe dar uma mãozinha. O que será que esses maníacos estão planejando? O urso pegou o machado e com certeza pretende usá-lo. não! Quando Chester se levantou para ir atrás de Parker, ele ouviu um ruído vindo de um quarto. Sim, lá estão as meninas. Que dessa vez ele não escapará. E o boneco urso o arrastou com ele. Onde ele foi parar? Estar na pele dele desi, desi, desi, I'm crazy the love of you. e finalmente eles conseguiram deixar a casa quanto as vítimas é melhor perder duas pessoas do que quatro. Caçadores das Sombras retornou à Igreja Satânica na missão da Boneca Maldita. Na ocasião, eles tentaram exorcizar a boneca que havia possuído um deles. Eles colocaram a boneca no centro da igreja e, em seguida, começaram a preparar o ritual com a leitura do livro satânico. É que é isso? Você escutou? Você escutou? Sim, o demônio gritou assim que acenderam as chamas. Caralho, o que, que é isso, mano? Eu vou tremer. Calma, cara, tá tremendo, velho! Tá tremendo tudo! Pobres, Objetos começaram a se mover por todos os lados e, com isso, eles não conseguiram permanecer lá dentro. O vídeo a seguir é mais uma super produção de animação da Deep Web. Nas imagens vemos duas cabeças de massinha interagindo entre si. No começo, eles se entendem muito bem, mas no meio do caminho a situação começa a sair do controle. Ribbon. Ribbon. Desentendimento, ambos terminam destruídos. É assim em nossas vidas, em especial nos nossos relacionamentos. No começo são mil maravilhas, mas depois começam os desentendimentos, as discussões e é assim até chegar a um ponto que ambos não se reconhecem mais e já estão completamente destruídos. Um jovem satanista decidiu experimentar cultuar o demônio no banheiro. Para isso, ele acendeu uma vela e se ajoelhou em uma banheira molhada com sua urina. Enquanto fazia o ritual, algo abriu a porta. A sua mãe, mas totalmente transfigurada em uma criatura assustadora e com garras enormes. No dia seguinte, ele procurou uma igreja.